Então, salve, salve família. Beleza? Seja bem-vindo a mais um do canal. E hoje, família, tô com mais um de canal que é um vídeo de jogo. Um jogo da minha que vou jogar aqui com vocês. E uma vez como comecei é o jogo aqui. Eu, nunca jogo, eu joguei, mas eu parei de jogar e voltei aqui. Tô aí, tentando aqui para jogar a telinha. Então é isso, mais um vídeo lá. De jogo, no jogo da melhor que vai estar tá aparecendo aqui na telinha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de jogos, todos os conteúdos, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e muito obrigado pelos 300 inscritos e agora mora a rio, ao 500. Então é isso, compartilhe o canal, segue o que tá aparecendo aqui na telinha. Então é isso, bora lá com o vídeo, viu? Então é isso também, vocês estão vendo a, a tela aí. E nós estamos aqui no começo do jogo, eu primeiro é que botar um nome. Vou botar o um nome aqui. E só bota isso Até que tem os motivos, configurações, que é isso aqui, para você poder só a cor do.. Da sua cobrinha que você quer, ou botar aqui. Botar o verde, é o verde. E aqui você tem como jogar dois em um. Eu vou jogar aqui, então bora lá. Aqui já começa a partida que você tem que pegar esses negócios né? assim você ficar mais maior. Se você quiser matar os outros, você também. Ai, já fui começando o morar de novo aqui. E é isso, mano. Você vai matar Tá aqui. tá que pra dar, cara, eu sei que eu vou eu Sai fora, o cara vem e fica roubando. Ah, ver... o cara vem e fica roubando o um negócio do cara. Vamos fechar aqui, aqui. não Vai é pro demais, pro Vai, de ai, Tentar fechar ela. segura. Segura. vai Sai, vou... sai, que sai, sai, sai, sai, já sai, sai, Tentar fechar com a roupa, ela fecha a é Vai, que tentar fechar coisas aqui já. tem que coisas. Ai, não Ah, deixaram pra fechar já Ai, não Vai, levar. Vai, Vai, meu É, já estamos Vamos tentar fechar essa aqui. Essa aqui é isso, aqui é o que? aqui Ah, véio, tá de brincadeira com a minha cara, velho. Ah, velho, tá Cor, é, vocês, é, Eu vou botar. É, acho que você pode botar várias cores também. Botar uma vermelha. Deixa eu ver. Uma azul. Uma amarela. Uma branca. Uma roxa. É, eu vou botar vários tipos aqui. Você pode botar vários tipos também. É isso, botar várias cores aqui. vamos finalizei. Vamos lá. Agora uma partida, mais uma parte Eita Ai consegui, consegui Sai fora, sai fora Consegui matar a maior de todos Sai fora você, vou fechar você Eu vou te fechar, foda-me Sai fora, menor Eu tiro Logo, cara Vai, menor tem que fechar mais Boa, você é boa Se jogo é bem bom É só passar raio. quando você tá com a minha maior Você morre, você passa raiva Ai ai ai ai Aí os caras são chatos Você é doido Aqui que você Você bote o botão de que Você tem que botar na direita Vamos tentar matar essa aqui, essa verde. Vamos tentar matar ela. Ela tá correndo, tá correndo. Já percebeu que nós vamos matar ela. Ai não, não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não, não. Nossa! mãe, cara. Vamos tentar aqui de novo agora. Não consegui, consegui. Sai fora, sai fora vocês. Vou matar os de vocês, papai Deixa eu ver aqui. Vou te fechar, pequeno Vou te fechar. E Matar esse verde, vem aqui Ah, fila da peste É doido, meu irmão Consegui, consegui, sai fora, sai fora Sai fora, vocês Não sei acham melhor. O fizer, Oito, quase Aze. Nossa, temos uma mãe e um filho aqui Tentar fechar isso, Quase faz um morrido Vai, vai, vai Filho da peste Amorão, ué, cê é doido Consegui, sai fora, sai fora, filho da peste Não sei, sai fora, filho da mãe, vou te amando né? Cansa ah, Cacete é é, mano, o cara tá subindo rápido Deixa eu ver se um tá ganhando tá? aqui, a retalha Tá é. Tá ganhando Será que o cara vai ganhando? Ó o tamanho desse, ó o tamanho desse Bora tentar matar ele, Vou tentar, matei um Não, quero esse aqui, quero esse, quero tudo Aaaaah Eu acho que vai dar perto Cadê os caras? Vem aqui, então, vou matar vocês Vamo matar Sim. Não sei se é... ou papai, como é isso aqui? Tentar te matar, lá da Pé. Volta aqui, volta aqui, cara. Tanda mãe. Tentar, solta. Ah, não, eu vou matar esse aqui. Nossa, quando eu falo só matar, é eu que morro no lugar. Cadê os caras? Quero matar os caras. Qual? Foi, foi, foi, foi, foi, sai, sai, sai, sai, sai Ih, tomou Ih, a ah, pivete, tomou também tá, Venho roubar os aqui pra você não se isso não morre Você mesmo falei Venho, opa, pai, matei mais um Ui, quase morri, velho, na moral, quase morri Eu vou tentar fechar esse banco Vamos, p... Ai, carinha ah. Nossa, só com cara de um pequeno eu morri moral, coisa chata Mas, ó, Sai fora, ó, esse aqui, ó Ele tá na minha cola É assim, né? Tomou na caixa filha Quem mandou que me seguiu? Fiquei louco Ô, quase, parei... Eu matei matar isso, que ele tá em cima de mim, filha da mãe Os caras são chatos, velho Deixa eu tentar matar um aqui vou Ah, um pequeno e vai matar mim Fazer um festinha, um aqui Oh my god Oh, tomou Saiba de ladão Vai trabalhar com o melhor e outro Filha da mãe Não, agora eu vou jogar certo Agora eu vou, eu vou matar todo mundo Matar tudo? É, matar ah, já dei um aqui, tomou mostra esse cara e já tem outro não, não pode vir vem aqui vai aí vai se ele vai esse, ele vai entender volta aqui e perverte nossa cara fica rodando toda hora velho esse jogo dá tá pra rodar duas vezes né? Acho que vou eu vou ter que ver esse cara ele já percebeu que eu quero matar ele é hoje, é hoje Tá Olha, deixa eu colher, a lixa, Ai, foi a, foi Vai, vai, vai, vai, vai Vou tentar manter esse bem aqui Oi, velho. se eu tivesse acabado de morrer Parece que já percebeu também. Opa, ah, fila da mano esses números são pra quem? Bota 10, 15, 16, 16, Agora as configurações, tá, um, vamos ver aqui, mod é, mod é certo. Interview, isso aqui é a parada, ok. Vamos escolher outra meota aqui, acontece. Vou botar uma panela aqui, ó. já tem pouco. Ah, não, mas dá tá pra botar. Bora ver se dois. Ah, não, velho. Ah, deu pau até agora. Oh, meu Deus do então, céu, bora, velho, nossa senhora ah mão de internet agora deu ruim sem assim, família ai menor, era online, então era sem internet. eu internet tem que virar a internet agora oh, ai, agora menor ai, deu ruim agora agora foi, agora eu tô online, online, online, é online, é online agora os caras vão ver o que é Cadê o cara? Não, não. O negócio aqui tá no. Ou o tomate que? O tamanho desse. Celo menor. Ele tá rodeando, tá rodeando. Eu vou te pegar, menor, eu vou te pegar. Eu vou te pegar, velho. Menor. Ai ai não vi Agora eu vou jogar aqui. Sensionagem, tá mais fácil. Deixa eu, deixa eu ver se tá gravando aqui rapidinho. Tá. Hum, deixa eu ver aqui. Não, agora eu vou jogar sério. Eu falei que eu vou jogar sério. Agora eu vou jogar sério, menor. Eu me tirando. Eu não vou falar que eu vou jogar mais sério, não, porque eu vou morrer. Tem que matar esse vagabundo aqui. Agora eu vou morrer. Não sei que saiba de lado, não. Hum, uh, nossa, quase. Eu matei esse daqui esse mesmo oi ai ui ui ai vai mãe ai ué ele ele né velho ui eu ai tá se colher e e, quem manda? Modo... Modo... Ai, ah, não. não. Não, não, não, não, não, não. Aê, pivete. Oi, quase? Ih, tá bom. Sabe jogar? Não joga, meu irmão. Tá me tirando, pivete. Deixa eu ver esse cara aqui agora. Eu vou só ficar esse vermelho. Você olha aí, vermelho. Hum. Oi, nossa, eu fiz errado aqui. Ah, tá me tirando, meu irmão. Ah não, não. vamos essa última partida, é a última, a última, Esses caras, eles, eles matam, eles matam o cara e os pegam o um negócio, é. Isso é louco, o cara, o cara fica mal difícil, aí ó, Quando mata uma pessoa vem todo mundo. Vocês estão roubando minha vida aí, né da mão. Eu vou te fechar, cara. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ah, eu queria roubar da comida, agora se ferrou Ela dá a mão uh, uh, uh, uh. Uh, louco Ai, quase velho Bora, bora, bora Ai, se eu morrer aqui eu, vou, eu não vou jogar mais Se eu morrer eu não vou jogar mais Se eu morrer aqui eu não vou jogar mais Eu já tô rolando pra é, é maior também Olha Cadê ele? Vou até o final Olha o tamanho olha o tamanho olha o tamanho do papai é doido menores olha passar devagar é eu vou tentar fechar esse aqui duvido vocês duvidam olha então olha aqui peraí ai pera ai ai ai ai ai ai ai ai ai ah, pivete, tá me tirando. ah não velho ai ai ai ai ai ai ai Ia finalizar o vídeo Então deixa aqui. Então é isso rapaziada Vou deixar isso por aqui se você gostou Deixa o seu like aí Se inscreve no canal que me ajuda muito E deixa o seu like aí A meta desse vídeo é 50 likes Se bater 50 likes eu faço a parte 2 Então é isso, tamo junto Segue no Instagram, bora arrumar Falou, até o próximo vídeo Fui